Foi uma vistoria surpresa com representantes da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, do Sindicato dos Enfermeiros, do Conselho Regional de Enfermagem, da Comissão do Conselho de Saúde. Eles foram para ver como estão as instalações e o atendimento aos pacientes no Hospital de Campanha do Mané Garrincha, um hospital que começou a receber pacientes encaminhados do Agarram na sexta-feira, mais de 40 dias depois do, da data prevista de inauguração inicial. Esses pacientes começaram a chegar na sexta-feira e logo no fim de semana... A gente recebeu denúncias de médicos, profissionais de saúde, na verdade, que estavam trabalhando lá no hospital. Relataram falta de equipamentos, falta de material de proteção individual. Por isso que a gente teve essa visita hoje para os representantes acompanharem como está a situação. E a gente conversou depois com alguns representantes que saíram. Olha só o que disse a presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Nós recebemos denúncia na sexta-feira em relação à falta de equipamentos, inclusive equipamentos que são necessários para a intubação né, do paciente e algumas até medicações. A gente na visita não conseguiu identificar essa falta dos equipamentos. Inclusive nós abrimos todas as gavetas, visitamos todos os locais, os postos de enfermagem. A gente percebe que está tendo uma preparação, inclusive montagem de equipamentos, organização dos serviços, as gavetas sendo cheias de medicação, as farmácias sendo abastecidas, então a gente viu que ainda tem toda uma estrutura sendo montada. A gente conversou também com o deputado Fábio Félix, que é o representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa que hoje há os equipamentos necessários para atender o fluxo de pacientes que existem lá dentro. Agora, os equipamentos podem ter chegado depois e a gente percebe que há uma transição ainda. O hospital ele não está completamente equipado. Então, a todo momento, os equipamentos estão chegando. Equipamentos de monitoramento, equipamentos para ajudar na respiração, entre outros, para os procedimentos em saúde. Porque é, há uma informação da gestão do hospital que existe um problema de logística no mercado para a chegada nos equipamentos.